Bom, vou amamentar daqui 5 minutos. Você vai fazer toda a massagem na mama para deixar esse leite bem dissolvido porque ninguém consegue tomar um copo de água com canudo água estando congelada, não dá. Então, por onde que sai o leite? Pelo bico. Se a mama tá empedrada, o bebê suga e o leite não sai. Aí vem a decepção das mães. Não tô entendendo nada. Minha mama tá cheia, tô sentindo que tá cheia de leite. Usa a bomba elétrica... Em 20 minutos sai 5 ml. Ah, então eu não tenho leite. Não, não. Faça a massagem primeiro para dissolver esse leite e aí sim utilize a bomba. Senão não vai sair nada. A falta de informação faz com que a mulher se sinta é, despreparada em relação ao conhecimento da mama.